Oi? Eu... Calma, memória. Calma, que eu vou chegar. Tem anos que eu não. Tá não... com o alemão? É. é. Deixa eu fazer o funk da crase, que eu me lembro. Vai. De o, funk dele, da... é, o funk da crase. Vai. Tá. Medicina você quer, ficar rica você quer. Te digo, só tem um jeito. Pra conseguir, tem que fazer o Enem bem feito. Pra fazer redação top e tirar nota foda. Agora eu vou te ensinar as exceções pra crase, você colocar. Adjunto se for feminino e se for adverbial. Locução prepositiva e conjuntiva, a crase é normal. A distância, a casa e a terra só se forem especificadas. A maneira de ou a moda, mesmo se for masculina a palavra. Se for a procura de, se for a espera de. A proporção de, de maneira faz o que? Coloca a crase para não fazer besteira. Sua nota vai ser top. As inimigas choram, você vai arrebentar. Beijinho no ombro pra quem quer te copiar. <risos> bonito, mas... Abaixadinha <risos> do ombro eu pra quem entendi. quer te colar. Ó. Eu não entendi nada, <risos> mas é bonito. É porque, é pra quem tá no cursinho, né? É, é uma, coisa as, mais... é uma é, música é. com... Os... Porque a crase, o que, que ocorre com o processo da crase? É. Ela tem oito regras muito específicas, que não fazem o menor sentido. É, ou, quer dizer, ou fazem menos sentido, são exceções. Uhum. Como que eu ensino a crase? Tá. Eu dou três regras gerais... E depois eu dou essas oito regras meio sem sentido. Com as três regras gerais, a pessoa consegue entender 90% do que é crase, de onde colocar e tal. De Só duas assim, As, né? Tem aquela do, do, a, do A duplo, né? É, a, a, a, ah. o, a crase, ela é a junção ah. de um A preposição com um artigo. Sabe, sabe qual é ou não? Sim, tem o contrário. Como, é como se tivesse dois As, assim, antes, é, aí você coloca... Ah, é, é, é, é, quando ah. eu explico, ó, é, se a câmera puder ficar aqui em mim, quer dizer, eu estou ensinando o padre a rezar missa, né? Ó, Vamos porque, lá, é. vai lá. Então, existe um A aqui, olha. Uh -huh. uh, Dediquei-me a... Quem é. se dedica, se dedica a. Esse uhum, A tá aqui. Uhum. É uma preposição obrigatória, porque quem se dedica, se dedica a. Alguma coisa. A. Então, preposição. Existe... Pré. Preposição. É. Ela tá aqui. ai ah, tem a música das preposições também. Aí tá. Aí tá aqui o A, que é exigido pelo, pelo dediquei-me. E quem se dedica, se dedica a alguma coisa. Uhum. Ok. Agora, a palavra vida. O que que vem antes da palavra vida? A, a vida. vida. Ótimo. Então, eu quero falar dediquei-me à vida, tá? Então, dediquei-me a... a. A, a vida vida para não ficar em dois as aqui ó, o que que é crase que a palavra crase vem do grego crasis que significa, que significa fusão é uma fusão mara, o maravilhosa em que dois as eles fazem assim ó um entra aqui ó um entrou no um entrou no outro é. uhum. e aí nessa fusão só para dizer que essa fusão existe para não ficarem dois as lá que seria horroroso dediquei-me a a, a a vida, vida Aí o que eu faço? Eu coloco um acento grave aqui que se chama acento grave indicativo do fenômeno da crase. Porque a crase, a crase, é ela é um fenômeno. Zona, ela é um é, fenômeno. Pense bem, a crase é o quê? A crase é, é uma junção. É um eclipse, pô. Isso. Como que eu nunca ensinei assim? É um eclipse. Aí, ó, a crase é um eclipse. É Ocorre um fosse... eclipse é. entre dois As maravilhosos. É e para indicar que existe esse eclipse, porque ninguém adi... né? tem de adivinhar, uh -huh. eu coloco o acento, acento. grave. As pessoas acham que, que aquele acento ali, que tá ali, eu é a crase. É crase. Não, não, crase é um fenômeno. É o eclipse. É o eclipse. É o eclipse de dois as. Puta merda. Como é que eu não é, ensinei isso na vida, hein? É a crase. Eu precisava vir aqui, tá vendo? Pode <risos> dar um azar, filha da. Puta. Agora, bola, você se recorda do porquê junto, porquê separado? Não muito. Não sabe. É igual o agente com G, agente com J. Tem uns bagulho muito É confuso. Não, O difícil é. é a sessão. Sessão, sessão é complicado. Também. É. Sessão também. Com é a sessão é. do cinema, é. é a sessão do eleitoral. Do do é. Fórum, é. né? É. É. é, assim, a gente não precisa a saber, a saber é. tudo. O o gente. Nosso, a nossa língua é muito confusa, cara. A gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber o básico, né? Eu mesma, eu sou professora, eu, dou, eu me formei em 2007, é, comecei a dar aula em 2000.